Ainda não vimos o um Motoqueiro Fantasma no UCM, mas será que podemos esperar o um Motoqueiro Fantasma ou até mesmo o um Punho de Vingança na série? Deixa nos comentários e aproveita para dar uma curtida. Sua participação é essencial para o crescimento do canal. Lançou o segundo episódio de Cavaleiro da Lua. Mas será que a série realmente está aos pés dos quadrinhos? Tivemos uma recapitulação, o que ajuda a se lembrar dos acontecimentos anteriores, já que o lançamento é semanal. Olhando as câmeras de vigilância, somos levados a crer que tudo que vemos no episódio anterior, não passa de uma alucinação de Steven. Já que ninguém, nem mesmo as câmeras, conseguem ver a criatura que o atacou, por isso Steven é demitido do seu cargo. Motivado pela sua frustração, ele vai tentar descobrir mais sobre sua personalidade e encontra um esconderijo em um armazém. Nesse armazém vemos um código de barras que quando lido nos leva diretamente para o link de serviço de streaming de quadrinhos da Marvel. Nesse link temos acessos a Werewolf by Night número 33, a segunda aparição do Cavaleiro da Lua. Nessa história Mark segue com sua missão apresentada em Werewolf número 32. E continua caçando o lobisomem da Marvel, Jack Russell. Ele consegue capturá-lo, mas depois, graças a umas garotas que estavam presas junto com Jack, Mark muda de ideia e ajuda Jack e as outras garotas a escaparem. Voltando para a série, ele encontra o passaporte de Mark Spector, que revela que ele é de Illinois. Nos quadrinhos, o próprio Mark é de Chicago, Illinois. A data de expedição do documento marca dezembro de 2018. Pode não ser nada, mas em dezembro de 2018 foi lançado o número 200 de Cavaleiro da Lua. Assim como nos quadrinhos, Mark Spector tem uma esposa, mas lá o nome dela não é Laila, e sim Marlene Aurin. E com ela tem uma filha chamada Beatrice. Isso não é tudo que descobrimos sobre Mark Spector. Quando a policial Kennedy, interpretada por Anna Kijirin, verifica os antecedentes de Mark, nós vemos o número 1975, o ano de criação do personagem, e então ela encontra uma informação muito importante. Mark Spector era de uma equipe de mercenários que atacou uma escavação no Egito, isso foi o que eles fizeram com os arqueólogos. E isso vem diretamente da origem dos quadrinhos do Cavaleiro da Lua contado na primeira edição de sua revista solo em 1980 onde Mark junto com um grupo de mercenários atacaram uma escavação procurando por ouro mas Mark se vira contra seu empregador e tenta salvar uma garota e então ele é deixado para morrer e após isso ele é ressuscitado por Shu. teremos que esperar para ver se vai rolar um flashback no decorrer da série mas seria muito legal e diferente deixar a origem do personagem assim, apenas contada Há ah, ainda outro easter egg sobre a história de fundo de Mark Spector, que ouvimos em um comentário de Arthur Harrell. Conchu escolheu você como seu avatar porque sua mente seria tão fácil de quebrar ou porque já estava quebrada. Esse foi o tema central para a frase de Jeff Lemire em Cavaleiro da Lua, uma fase que já mencionamos no vídeo análise do primeiro episódio, e que parece que está influenciando muitos roteiristas da série. Também aprendemos um pouco sobre o passado de Harrell, Nesse episódio, enquanto ele mostrava Steven em torno da pequena vila do seu culto, ele fala sobre seu tempo como o Punho de Vingança de Konshu. o que mostra que diferente dos quadrinhos, ele possivelmente foi o Cavaleiro da Lua antecessor de Mark. Já falamos a origem dele nos quadrinhos na análise do primeiro episódio, vai lá conferir. Fora isso, a frase Punho de Vingança pode guardar dois easter eggs. Primeiro é uma referência indireta ao título Cavaleiro da Lua ou Punho de Conchu fase de 1985 que marca a primeira aparição de Harrow o outro easter egg faz parte de um quadrinho mais recente durante a fase de Jason Aaron em Vingadores ele trouxe o Cavaleiro da Lua para a equipe e dedicou um arco inteiro da história para ele nesse arco o Cavaleiro da Lua se funde com o espírito de vingança exatamente, o do motoqueiro fantasma então o Cavaleiro da Lua se torna o punho da vingança assim como Harold menciona não, ainda não temos o um motoqueiro fantasma no CM. Mas só de escutar isso dá uma animada, fala a verdade. Já vimos ele na série Agents of S.H.I.E.L.D. interpretado por Gabriel Luna. Vale lembrar que inicialmente a série Agents of S.H.I.E.L.D. seria parte do CM, mas essa ideia foi logo descartada. Os fãs queriam muito ver o ator Norman Reedus, conhecido por seu papel como Daryl in The Walking Dead, na pele da caveira flamejante. Será que poderemos ver pelo menos Zaratos o espírito de vingança introduzido em Cavaleiro da Lua e posteriormente o motoqueiro fantasma iniciando os Filhos da Meia Noite? Se você não conhece o grupo já fizemos um vídeo sobre eles aqui no canal. Os dois policiais que servem Arthur conforme revelado nos créditos são Bob Kennedy e Billy Fitzgerald, mais uma vez elementos puxados da fase de Lemire. O par de personagens nos quadrinhos também servem a Amity. E trabalha em um hospital psiquiátrico aprisionando Mark Spector. Bem, no CM eles têm novos empregos, mas suas carreiras de servos de um demônio egípcia continuam igual. Durante sua batalha com o Chacal, Steven é jogado na rua quando o ônibus passa. Na lateral desse ônibus vemos um anúncio para o GRC o Conselho Global de Repatriação a organização que foi uma parte fundamental na série Falcão e o Soldado Invernal seu objetivo é ajudar todos aqueles que foram apagados por Thanos a encontrar um caminho de volta para suas famílias, casas, empregos e vidas essa também é a primeira pista de onde o Cavaleiro da Lua se situa na linha do tempo do UCM como o GRC existe, sabemos que a série acontece depois de Ultimato no mais é isso, espero que gostado, não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar com seus amigos e se você ainda não viu, não esquece de ver esses outros dois vídeos. Até a próxima!